Bom, quando a gente estava é, construindo, né, pensando nessa atividade, nesse encontro, é, discutimos muito a importância da gente refletir é, também sobre as políticas públicas territoriais, né, as políticas públicas nos municípios, que é onde vocês estão é, nessa disputa de ocupação desse espaço, né, a vereança, as prefeituras e... Nessa né, pandemia que a gente está vivendo E a gente sabe como isso está afetando Muito concretamente E ainda vai afetar mais a nossa população negra Especialmente as mulheres negras Onde as desigualdades estão se aprofundando Se escancarando A gente propôs então aqui Que a gente pudesse falar sobre saúde Sobre políticas públicas em saúde é, Nas cidades né é, E como, enfim é, Como que a gente pode é, agir nesse espaço, pensar esse espaço, pensar essas políticas, né? E aí convidamos aqui, muito a presença e a disponibilidade da Maria Inês da Silva Barbosa é, de estar conosco hoje, ela é, enfim, uma grande referência é, nesse assunto, nesse, nesse tema, a gente tem a honra, a alegria né, de contar com a presença dela aqui hoje, é, a Maria Inês, ela é assistente social e doutora em saúde pública da USP, pela USP, é professora aposentada do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, e tem aí uma vasta experiência em gestão de políticas públicas de promoção de igualdade racial, gênero e saúde, tanto em órgãos governamentais, como nas Nações Unidas, como a OPA, Zona Mulheres, é, e é uma das especialistas aí mais brilhantes que a gente tem é, em políticas públicas de saúde da população negra no Brasil, e a gente tem essa alegria de poder ouvi-la hoje aqui nesse espaço. Agradeço muito sua presença, Marinês, sua disponibilidade de estar com a gente hoje. Então, vamos ouvir aí a Marinês, 15, 20 minutos, depois a gente abre de novo e assim vamos seguindo. Bem-vinda, Marinês, obrigada novamente. Sou eu quem agradeço essa possibilidade né, de estar vendo rostos antigos, rostos, rostos novos. Enfim, a gente está aí nessa nessa roda. Então, para mim é muito importante e revigorante estar ah, nesse espaço de, de diálogo e reflexão, principalmente em função dessas vivências né, na, na, na institucionalidade e a gente percebe o quanto é importante a, a governança, o espaço político, os espaços de poder, e tomar esses espaços com uma outra proposta civilizatória, com uma outra forma de ver, enxergar o mundo e as pessoas. Então, a falar do direito à saúde, requer que a gente fale, inclusive, né, pegando o mote, das candidaturas É falar das Antonietas de Barros É falar das Marielles É falar de tantos, tantas e tantos É saudar a nossa ancestralidade em nós É agradecer à Fundação Rosa de Luxemburgo A Coletivo Maim Mulheres Negras Decide Ocupa Política Fórum Marielles Colisão Negra por Direitos E tantas e tantas outras organizações E às vezes inclusive pessoais, né, de resistir, né? Esse é, um, esse é um ato político também a que estivemos, fomos forjados e forjadas nisso. Quero compartilhar um pequeno um pedacinho de um da poética de da Conceição Evaristo, né, que fala sobre que foi em homenagem a, a Beatriz, nascimento. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede. E essa é a nossa, nossa história. Pacientemente estamos resistindo e chegaremos lá, porque já estamos lá. Somos nós. A ah, Falar da política de saúde é compreendê-la enquanto resultado e resultante das relações sociais, dos determinantes. Você tem a questão biológica, mas o quanto esse biológico ele está inserido num contexto histórico, político, econômico, social. Então, não dá para dissociar. E esse foi o grande avanço que tivemos nas discussões dos determinantes sociais em saúde na América Latina, isso desde a década de 70, 80, muito mais à frente do quando a ONU, a Organização Mundial de Saúde, formula os determinantes condicionantes de saúde, isso já vinha num processo de discussão aqui, é isso que embasou todo o processo da reforma sanitária, do que nós que somos parte, constituinte deste Desse processo, ao compreender que saúde não é aquela concepção etérea Da Organização Mundial de Saúde Saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e espiritual Na ausência de, de doenças A gente traz isso para a historicidade Por ter trabalho, por ter habitação, para transporte Enfim, isso conforma o ter ou não ter saúde, porque por mais avançado que seja, agora nós estamos em toda a discussão da vacina né? para a Covid, por mais que se avance na tecnologia, esses determinantes sociais vai puxar isso para trás, por isso somos os mais afetados e as mais afetadas, então tudo essa isso que aflora com a pandemia já estava aí, <risos> Desde sempre, o acesso aos serviços de saúde, a qualidade da atenção, foi isso que fez com que nós, enquanto movimentos de homens e mulheres negras, mais particularmente, mais incisivamente de mulheres negras, estivéssemos caminhando no sentido de forjar uma política que é a saúde da população negra. E o fazemos não porque, enquanto pessoas e seres, somos distintos, tão distintos biologicamente do ser branco, mas porque o racismo joga um peso no perfil e nas condições de vida, nas condições de crescer, nascer, crescer, adoecer e morrer. Isso vai estar condicionado. Então, a existência de uma política de saúde da população negra, ela se justifica porque tem racismo. E que ter alcançado, né, a... e que foi uma conquista importantíssima no processo constituinte, ter alcançado a saúde como direito e dever do Estado, uma conquista imensa. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto avançamos. Mas só isso não basta. Embora você vá ter no preâmbulo, né, no capítulo, no artigo 196 da Constituição, que eu leio agora, porque ele dá o grande aonde está embasada o embasado o sistema único de saúde no país, vai dizer: "Saúde é direito de todos e dever do Estado". Porque a gente vinha de, de, de políticas de saúde anterior Que te classificava Se você trabalha, se você tem carteira Eu ainda sou dessa nessa época Muitas de vocês não são Tem carteira registrada, não tem carteira registrada Tem carteira registrada, vai para um sistema Não tem, vai para o outro Que é o que a gente classifica Enquanto processo método de, de, de entendimento São as políticas meritocráticas Então você teve o mérito De ser trabalhador De ganhar, então você tem essa política, você não teve, são políticas residuais, e entenda-se residuais como resíduo mesmo, são políticas assistenciais, de favor, você não logrou ser uma pessoa empregada, não logrou ser uma pessoa que tem dinheiro para comprar os serviços de saúde, o Estado te presta assistência. Sair daí para uma proposta de saúde coletiva é todo um embate político, ideológico, são projetos políticos ainda em disputa. E que vem comendo pela beirada. Essa luta continua. Eu cito como exemplo, dentre outros, do teto de gastos com saúde e educação, mas uma lei que passou Desapercebida, em termos de, de, de, de grande mídia, porque também não tem interesse, foi a lei 13097, em 2015, que abriu o SUS ao capital estrangeiro. Então, capital quer capital, não é, não é considerada a saúde como um direito humano à saúde. Isso passou em 2015, janeiro de 2015. Foi discutido no apagar das luzes de 2014 e sancionada em 2015 no início do governo da presidenta Dilma por isso que eu, eu digo que ao estar enquanto parlamentar, é preciso estar assim porque essas coisas passam porque o outro lado o outro projeto, ele está continuamente investindo Perde de um lado, ele arrudeia para poder ganhar de novo. Então, essas, são, essas questões precisam estar atentas para quem está se dispondo a estar nesses espaços. Foi mencionado aqui a questão da cooptação e eu também chamaria a atenção dos projetos políticos dos distintos partidos. Dos arranjos. Dos arranjos não falados, <risos> dos acordos, e que vem em detrimento das, dos nossos direitos. Mas, avançando, né, até para tocar um pouco mais na questão da saúde da população negra e de outros grupos, isso é resultado de pressão. A gente só conseguiu forjar uma política de saúde da população negra, primeiro porque fomos nós que estudamos, pesquisamos, isso inclusive surge fora da academia, particularmente com mulheres negras que se debruçaram sobre este, sobre este tema. E quando você avança, que você tem, eu estou fazendo recortes, né? mas a gente já tinha isso da pressão da marcha em 95, onde você avança um pouco mais nesses temas, no governo da, da, do PT, que se avança um pouco mais, você dá essa institucionalidade a a, a política, então é resultado de pressão, assim como a política de, de saúde dos povos indígenas, a política de saúde da integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, a política de saúde dos povos ciganos, isso são resultados de pressão, que ao nós desconhecermos e não irmos para os espaços de pressão de forma organizada, e com isso eu estou querendo chamar a atenção das conferências, dos conselhos, e de fato, porque aí são os espaços de disputas. Eu me lembro de uma conferência de 2012, não? Primeiro foi a de, logo depois, no processo de Durban, né? 2001, logo de seguida, a gente teve uma Conferência Nacional de Saúde, em que nós tomamos um grupo de 8, 10 pessoas, tomamos de assalto a conferência, mas estávamos organizados, tínhamos uma proposta elaborada. E conseguimos, com isso, tensionar a conferência. Por outro lado, apesar de termos conseguido ser o grupo mais organizado, a moção com o maior número de, de, de, de assinaturas, porque a gente transformou aquela conferência a partir deste grupo de pessoas negras que lá estavam, sem, sem aquele mandato, elas não estavam lá para disputar esse espaço, nós conseguimos nos tornar o grupo de maior pressão dentro daquela conferência. Se vocês olharem o relatório desta conferência, são todos, pouquíssimas coisas que saíram no registro da conferência, no relatório da conferência. Mas aí a gente já aprendeu na posterior e disputamos o espaço da relatoria, por exemplo. Relatoria é espaço de poder. O que eu vou escrever, como eu vou escrever, a vírgula que eu vou pôr, aonde eu vou pôr, muda o que foi decidido. Então, na outra conferência, nós... Buscamos ter espaço de, na relatoria, na coordenação dos grupos, isso de uma forma bem ligeira para dizer enquanto espaço de disputa. Durante o período aqui que estamos vivendo da pandemia, houveram várias pressões para que ah, se divulgassem os dados desagregados por raça, cor, né? de quem estava cometido, afetado pela Covid ou, ou, ou, ou com o coronavírus. Né? E, e os dados não estavam saindo de forma desagregada. Acontece que a gente tem uma... O histórico dos dados desagregados, por pressão nossa, ele vem de 1996, quando se inseriu o dado desagregado no sistema de, de nascimento de, de pessoas vivas, e no sistema de informação de mortalidade. Tá. Aí vem a pressão, pressão, pressão, pressão. Em 2017, no, se consegue uma portaria que obriga os dados desagregados em todo o sistema de informação de saúde. No caso da pandemia, é o sistema de informação de agravos de notificação, que você tem que notificar. Então, por que que não acontece? Tá lá A portaria existe, nós sabemos, inclusive pela lei 8080, que regula né, o nosso sistema de saúde, estabelece o que é o sistema único de saúde, você vai ter no artigo 7, item 7, a utilização da epidemia, que foi o grande avanço que nós fizemos nesse país também, que a, a epidemiologia, os dados, é que deve embasar as prioridades, a alocação de recursos. Só que é obrigado e daí o racismo institucional é o não estar nesses espaços de poder e de controle não se cumpre. E inclusive, hoje em dia, nós temos ferramentas e a gente tem que se perguntar por que não se utiliza e aí o papel de vocês enquanto parlamentares no plano do município porque vocês podem questionar o gestor porque aquilo não está sendo aplicado. Vocês podem chamá-lo, podem fazer requerimento. Tem uma série de instrumentos pertinentes ao, ao legislativo municipal que ele pode questionar por que, que tal política não está sendo aplicada. Agora, o grande desafio dessas políticas, e aí você tem o racismo institucional, o sexismo o patriarcado jogando pesado nesses espaços, porque você decide no nível da política, mas quem opera são os técnicos de nível intermediário. É ali que está. Se essa pessoa não estiver convencida, mas eu tenho que ter mecanismos para que ela cumpra. Então... Hoje em dia, em qualquer sistema de informação nas redes, você está lá preenchendo. Faltou um dado, tem aqueles dados lá de asterisco vermelhinho, né? Ou qualquer coisa que seja. Você não preencheu, você não segue. Não segue frente. Por que, que isso não é feito no sistema de, de informação e saúde? Qual a Qual a dificuldade? Então, é esse papel que vocês têm que jogar enquanto legislativo, dentro do sistema. Então, vocês têm todo o poder e a legitimidade de arguir a autoridade do campo da saúde e querer que se preste satisfação da política A, B, C ou D. Agora tem um outro gargalo. De todas essas políticas, eu vou citar mais especificamente de saúde da população negra. Por que, que se justificou uma política de saúde da população negra? Pelo racismo e porque o nosso perfil de saúde, você percebe uma desigualdade pelo pertencimento étnico-racial. Então eu tenho a gente comunitária de saúde, eu tenho a, a, a, o pré-natal que já está implantado, só que eu vou ter um número menor de pré-natal para a mulher negra? Menor número de consultas? Alguma pergunta tem que ser feita nesse sentido. Porque se eu tenho agente, essa mulher vai na unidade de saúde, o que, que ocorre que ela não tem assegurado esses direitos? Tem várias questões que estão nesse meio. Uma delas que eu citaria, o horário de funcionamento da unidade de saúde. Unidade de Saúde, teoricamente, funciona das 8 às 17. Se a mulher trabalha, é empregada doméstica, está em serviços não formalizados, ela vai um dia, o médico, o profissional não está, ela vai dois, três dias para fazer, não vai. Então, o fato de nós funcionarmos desse jeito, e isso vocês podem estar tá questionando na base. E existe um, e aí vou tocar rapidamente, né, num, num aspecto do sistema, que nós forjamos um sistema único, mas a gente está agindo como a velha saúde pública anterior, por programas, por adesão, por caixinhas, não é um sistema. Então a gente tem atualmente o programa Mais Saúde da Família, em que você pode aderir a ele, né, o município, desde que cumpra certas, certas exigências, mas ele pode passar a ter 60 horas semanais ou 75 horas semanais. Isso significa que eu posso ter a unidade funcionando até o início da noite, que eu posso ter a unidade funcionando no, no sábado. E com isso, eu torno mais acessível o sistema, é isso que significa territorializar, eu responder às necessidades daquele território e é o papel de vocês fazerem isso, porque quando a gente cria o sistema único de saúde, é justamente a grande responsabilidade do município, porque as pessoas moram no município, aí é que está a grande, foi a grande conquista, de você ter a saúde com responsabilidade, você tem três níveis de, de, de responsabilidade, mas aquela responsabilidade direta da unidade de saúde, que possa fazer prevenção, possa fazer promoção à saúde, está no município. Apesar de nós termos esse sistema, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, que demonstra muito o quanto o racismo opera. Nós temos o maior sistema público de transplante de órgãos no mundo. É o maior sistema público de transplante de órgãos no mundo. Você tem uma fila que é nacional. Você está precisando, está lá. Está ordenado. Quando se foi feita uma pesquisa em 2011 pelo IPEA, o que, que se verificou? Quem mais se beneficia dos transplantes de órgãos no Brasil é o homem branco. Depois mulher branca, Homem negro, mulher negra. E o perverso disso, isso eu estou dizendo, são questões que precisam ser res, re, respondidas. Eu não, a gente não tem esses dados. Mas o que, que a pesquisa, o resultado da pesquisa, me levanta enquanto que está? Ué, se a fila é única, se ali está balizado pela necessidade clínica, biológica da pessoa, por que, que é o homem branco que tem mais acesso? Seja coração, seja rim, seja o que for. Nós, negros, mulheres, homens, dependemos mais do sistema único. Quando você está prestes a receber o órgão, você precisa estar tá com seus exames em dia. Daí eu não preciso falar mais nada, preciso? Quem é que vai estar com seus exames atualizados? Não somos nós. Quem potencialmente é o doador e doadora? Quem são aqueles, e aí a gente está falando de genocídio, que morrem em idade de plena força e saúde? São potenciais doadores e doadoras. Então são essas questões que vocês, enquanto parlamentares, têm que se fazer para estar questionando o sistema. E mais, quando nós iniciamos todo esse processo né, de chegar a essa conquista, que é uma conquista histórica, nós tínhamos, em algumas cidades tem, outras não, Salvador tem o Conselho Distrital, mas a gente iniciou esse processo como um todo com o Conselho Local de Saúde, onde a população faz o controle social daquela unidade de saúde. Isso precisa ser retomado, porque é uma discussão que as pessoas vão aderir, porque diz respeito à unidade de saúde que está ali no bairro dela. Como funciona, como ela está sendo atendida. E a grande conquista no caso da saúde é que os conselhos são deliberativos e são paritários. 50% dos assentos é para a sociedade civil organizada. 25% para o prestador e prestadora de serviço, né? incluindo aí o Estado e 25% para os trabalhadores e trabalhadoras na saúde então nós temos, enquanto sociedade civil 50% dos assentos e são dos poucos conselhos que deliberam, você aprova ou não a política então são espaços que precisam ser trabalhados e serem tomados com uma nova forma de ver a vida Precisa tomar esses espaços de assalto e desde a base. E como que a gente articula essa representatividade, que é um outro gargalo? Tomo, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde. São reuniões mensais para deliberar tudo, desde se vai aprovar uma política ou não, se vai aprovar o um orçamento. Você trata ali de todo o escopo do que é. O sistema de saúde Isso precisa estar vinculado com a base Porque senão a pessoa que ele está Ela responde por ela mesmo E responde muitas vezes Por temas que ela não tem Obrigação de conhecer Não tem Ninguém é capaz de conhecer Todo aquele espectro De, de, de, de questões relativas à saúde Muitas delas De especialistas então eu preciso, ao mesmo tempo que estou ali, ter meios de comunicação, e hoje em dia a gente tem as redes, em que eu jogue isso nas redes, olha, nós vamos ter vamos dar discutido isso, o que, que se pensa, quem que se entende sobre isso, porque senão fica a representação de si mesmo. E a gente acaba tendo nesses espaços pessoas que se profissionalizaram em ser conselheiros e conselheiras. E não dão conta daquilo. Um exemplo de uma das vezes que eu estava no conselho, que eu fui chamada para, o ano passado, retrasado, no julho, né? E se discutia a saúde da mulher negra. E queria-se saber os desafios. Quais são os desafios? Aí eu tive a pachorra de ir lá, ler o, o Plano Nacional de Saúde Vingente, né? Na época que foi o que terminou no ano passado. li tá... Aí eu cheguei para aquela plenária, e falei, o desafio está aqui. Eu estou com um plano que vocês aprovaram E o plano que vocês aprovaram não toca nisso <risos> E vocês estão me perguntando qual é o desafio O desafio que Normativas tem Tem a política E vocês quando fizeram o plano nacional Consideraram Questões de somenos E com isso nós também estamos Nesse conselho Nós também temos representação nesse conselho mas é isso que eu chamo, é o que eu chamo a atenção, é dessa complexidade e nós vamos ter que superá-la. E a gente tem capacidade para isso, porque nossos passos vêm de longe e de mais longe nós já viemos. Então não é isso que vai fazer e principalmente hoje em dia, com essa forma de comunicação muito mais ágil, que a gente tem que utilizar a nosso, a nosso favor, né? Um dos grandes desafios, e aí pegando a política de saúde da população negra, e, e não é diferente das outras, né ah, eu tive a oportunidade, enquanto consultora da Organização Pan-Americana de Saúde, de acompanhar a cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia. Né? E foi muito boa essa experiência de aprender mais detidamente como a máquina funciona ou não funciona para nós. Né? Quando você vai lá para o município, aí eu estou dialogando diretamente com vocês, fazer a programação anual de saúde. Então, vamos fazer a programação anual de saúde. Isso já foi pactuado na Bipartite, né? no caso dos municípios, que é o município e o estado. Se estabelecem aqueles dados que eu falei de epidemiologia, que estão garantidos pela legislação, que tem que ser a base de eu montar a minha programação. Então, vamos lá, para o município. Pra, primeiro para a rede, né? para a região, e dentro da região, os municípios, né? conforme um outro decreto aí já existente. Aí, na hora de pactuar as metas, nós vamos, por exemplo, abaixar 15% a mortalidade materna. Né? E aí, que é um outro ponto que a gente vai discutir, os gestores vão, isso já foi bem pactuado na né? bipartite, mas ele tem que aterrizar no município. Né? E o município vai dizer se vai ter condições ou não de alcançar aquela meta ou ter aquilo, aquela meta. Aí ocorre, infelizmente, muitas vezes o mercado de peixe. Porque o município vira para baixar. Pode baixar aí que eu não vou fazer... Ba... Como que pode baixar? Não é pode baixar. Isso, uma vírgula que você mude, você está tirando gente. Não é por detrás desse número tem pessoas. Mas é assim que se dá ali no momento. Pergunte-se se os dados que estão apresentados são desagregados. Não. Então, toda aquela... Acúmulo que a gente tem de que a mulher negra morre mais ou tem menos consulta pré-natal, não é considerado na hora que eu estou, pactuando as metas. Aí ah, o que, que virou essa política? Essas e todas as outras chamadas específicas. É uma resposta, muitas vezes, que se dá à pressão social, mas eu não incorporei efetivamente como necessidade obrigação, dever do Estado de responder a essas demandas. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar é o processo de formação. Para nós termos realmente outra forma de agir, de considerar, nós também precisamos mexer no processo de formação. Nós conseguimos isso em relação à saúde da população negra, que o Conselho, Conselho Nacional de Saúde, antes de um curso ser aprovado na área de saúde, se vai até esse local, se faz uma, uma investigação, se toma conhecimento de qual é a proposta, e o Conselho aprova ou não aquela nova proposta de curso na área de saúde. E está lá a saúde da população negra. Aí você chega lá, vai ter saúde da população negra, quem está lá, fala vai. E eu não posso aceitar essa primeira resposta. Eu tenho que saber o como, o porquê, em que momento do curso. E isso vai implicar que certos espaços, ele requer pessoas que tenham a condição de fazer esse tipo de avaliação. Porque senão fica um mero, que eu chamo de checklist. O outro fala assim. Pronto. Não é isso. Esses são os desafios que vocês, enquanto estiverem na base, que a política ela vai se implementar ali, vocês têm que ter esses instrumentais para poder questionar por que, que aquela política não está sendo implementada conforme ela foi desenhada. Um último exemplo nesse campo, nós temos um indicador na saúde, nessa hora de planejamento, que eu considero bastante... Enquanto formulações, nós estamos avançados. Não temos como negar isso. Nós temos um indicador que você avalia como está a atenção básica em relação à atenção hospitalar. Então, se eu tenho internações que poderiam ser resolvidas na atenção básica, esse é o indicador que a atenção básica não está funcionando. São causas sensíveis à atenção básica. Que, no geral, 80% das questões de saúde se resolvem na atenção básica. Na atenção básica. Aí você vai para os municípios, aí você vê tem uma série, você examina né, quais foram os motivos de internação. Grande parte deles, internações por causas sensíveis à atenção básica. Aí você pergunta, como foi o caso que eu presenciei em alguns lugares: tem né, atenção básica 100% de, da, da saúde da família, mas eu estou internando por causas sensíveis à atenção básica. E sabe qual foi a resposta? Então, daí já vai toda a complexidade do sistema em alguns lugares, eu não precisaria ter aquele hospital, eu poderia estar num conjunto outro de municípios para ter aquele hospital, mas hospital eu posso pôr placa, posso pôr o nome da mãe, da avó, para todo mundo saber que foi aquele, naquela gestão que foi criado aquele hospital. Aí eu interno porque eu preciso do dinheiro das autorizações de, de, de internação hospitalar. Quebrou com o sistema. O que tinha um indicador potente, ele se transformou em nada. Porque a lógica que está lá na ponta, eu preciso manter o hospital, eu preciso pagar os funcionários. Então, o trabalho que se tem lá de quem está lá na ponta, não é de pequena, não é de pequena monta, não mas são, uh, é possível de fazer, é possível você ter uma unidade de saúde que as pessoas não tenham que ficar esperando fora horas e a unidade fechada, eu só abro quando os outros profissionais chegarem, isso é possível, é possível desde que eu considero o outro e a outra portador de direitos, um rápido exemplo que vivenciamos a semana passada de uma... Desculpe, vou te desculpa. interromper essa aula maravilhosa <risos> mas o tempo urge Ai, é muito difícil essa tarefa de coordenação estou aqui sofrendo faz 10 minutos só. mas enfim, só pedir para você tentar fechar pelo menos essa primeira intervenção, obrigado você está mutada, Marinês? A gente não tá te ouvindo. Uma parturiente vindo lá da Ilha de Maré. veio parir aqui em Salvador. Percorreu o hospital A, B, C, D, E, F, G. Aí quando chega, chegou o momento, que ela ia parir mesmo, ela chegou na unidade às 10 horas da noite de um sábado. Foi internada no domingo à tarde que são várias mulheres que ali estão. Você prioriza as que já vem processo expulsivo do bebê. A outra dá para esperar, tanto é que ela só teve neném na, na madrugada de terça. Ela vai ficar ali no saguão, andando para lá e para cá, com dor, família, desalojada. Esses são temas que vocês, enquanto parlamentares, precisam visitar e questionar. Porque vocês têm essa, esse, essa investidura de ir em qualquer espaço de políticas públicas, de chamar os responsáveis por essas políticas públicas e querer saber por que, que essas mulheres minimamente não têm aonde sentar ou se acomodar. Por outro lado, você tensiona tanto os trabalhadores como quem está para ser atendido. Porque qual é a lógica que está ali? Eu vou atender as que tiverem com mais urgência de atendimento. Agora, para a outra que ainda vai demorar 10 horas o parto para chegar, ela não vai entender, e com razão, que ela chegou no sábado às 10, e a outra que chegou no domingo de manhã já foi atendida, e ela não. E ninguém se ocupa com isso. Então, são essas questões básicas que estão na ponta, que nós temos condições de melhorar já considerando tanto os trabalhadores e trabalhadoras como a população, porque também essa é uma classe explorada, né? Eu teria mais para estar falando, do, inclusive, de quem é o trabalhador e trabalhadora, né? Grande parte, contratos precários, enfim, a gente deixou de ter uh, o estatutário, né? O estável é um, é um número menor, né? Vem diminuindo isso, e é isso. É, o que eu diria para vocês é, é realmente se adentrar no que é o SUS, o que foi essa conquista, esse histórico. Tem livros que trazem isso de forma bem, bem didática, né? de conhecer essa legislação e exercer o papel que vocês terão condições de exercer estando na investidura enquanto parlamentares. Muita coisa pode ser feita, muito trabalho pode ser estimulado junto à população. Para que exerça o controle social. É isso, obrigada. Básica e as complexidades de atenção. Né? Ah, o sistema está estruturado, você não vai ter, por exemplo, um hospital para cardiologia e para tal trauma em cada esquina. Porque isso já é um grau de especialidade mas você vai ter a unidade de saúde em todo, <risos> em todo o território. E muitas vezes você faz ah, e às vezes as pessoas também não entendem por que, que não tem. Porque isso tudo está baseado em estudos em como as pessoas adoecem, a gravidade do, do, do, do, do adoecer e das necessidades que eu tenho para dar resposta. Todavia, você também tem falhas nisto Vem diminuindo por exemplo o número e aí eu tenho que chamar a atenção do programa mais médicos que o mais médico não era só a presença dos médicos cubanos e outros mas eu mudava também o processo de especialização e de residências porque a gente tem atualmente um número baixo número de pediatras por exemplo reumatologistas então, o sistema, ele tem que equilibrar. E enquanto um sistema único, ele tem que pensar também nesse processo de formação. Porque a tendência é se especializar e deixar de ter o, o famoso clínico geral. O que atende a população de uma forma geral. E a especialidade é de acordo com a necessidade. Então, você vai ter... E aí, a gente também tem... um, um um fosso, né? Porque quando você está na atenção básica e tem que ir para uma especialidade que é o que a gente chama de da referência, né? Eu sair daqui vou ser referenciado no outro nível de atenção. Isso é uma terra muitas vezes de ninguém. Porque eu passo a indicação e muitas vezes é o paciente, é a pessoa que precisa ir atrás para marcar, para buscar o outro, para esperar, para fila. Não. E é um sistema Ele é interconectado. Eu, quando referencio, já tinha que ter essa vaga garantida, horário para atendimento, por isso está o um avanço da tecnologia. Ou ela não chegou nesse pedaço? E ela não chegou para quem? É aí que chama sempre a atenção do contra que nós estamos lutando. uma sociedade capitalista, que tiver como força mão de obra para ser explorada, racista, patriarcal. Então, se você vai enfrentar fila, não vai, se vai ter, se não vai ter, isso é problema Seu. Mas o sistema foi desenhado de forma que eu tenha referência e contra referência. Inclusive, essa pessoa voltando para a atenção básica, porque é ali que ela mora, é ali que está o território dela, e ela tem que ter todo o conhecimento sobre isso. Você ter o cartão SUS e o sistema, né, que tenha toda a sua história, a proposta é esta. Essa correria que estamos tendo aí agora com o cartão SUS, é que seria um outro capítulo de discussão, é que está se mudando o sistema de financiamento. E de uma forma que vai impactar negativamente. Porque antes eu tinha, eu calculava, né, o recurso, isso é o recurso que vai ser repassado pelo Ministério da Saúde. Porque tanto o Estado como o município também colocam dinheiro no SUS. Eu tinha por base populacional, número de equipe existente, etc. E tal. Agora, o recurso vai vir, embora se considere algumas outras coisas, basicamente, por quem está registrado no sistema. Por isso que se quer que todo mundo se registre. Porque senão o dinheiro vai, se não estava bom, vai piorar. Então, essa questão da atenção básica e os distintos níveis, é isso. E essas mudanças que vêm sendo feitas no sentido de solapar. O tema da anemia falciforme, né? se lutou muito, se batalhou muito para que se considerasse uh, o, o teste do pezinho, a triagem. Não custava muito, você pode fazer assim, porque a, porque a criança nasce, assim como fazia para outras doenças, inclusive doenças mais raras do que a, a da anemia falciforme, então foi toda uma luta, porque isso é uma luta ideológica. Embora a anemia fosforme tenha feito com que se avançasse em muito os estudos na área de biologia, bioquímica, da química do, do organismo. Os nossos corpos e esse tipo de, de, de problema de saúde fez com que se avançasse nisso, nesse, nesse campo de conhecimento. Mas você tem como esteve associada a, a ser uma doença de negros e de negras ela não recebeu o mesmo status. É uma expressão nítida do racismo institucional, nítida. É a doença genética com maior incidência no país, dada a sua composição. Mas não precisou-se muitos anos de luta e a luta continua nesse sentido. E partilho com vocês muito rapidamente, eu fui docente, né? enquanto docente, do Instituto de Saúde Coletiva em Mato Grosso, na Federal de Mato Grosso, eu lecionei nos cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição, né? Tanto na... na e na pós-graduação de, de Saúde Coletiva, a início saúde Saúde Ambiente. Mas o que eu quero chamar a atenção? E isso continua assim. Os, esse tema é pouco estudado. Ainda hoje... Os alunos e alunas que passam pelos cursos de medicina vão ter um número muito pequeno de aulas sobre isso. Não vai ter. De tal forma o racismo configura essa formação. Ainda hoje. E daí ela vai ficar feita aos especialistas. Né? Quem vai for fazer a residência, a hematologia... Vão se especializar. Mas isso, o clínico, o pediatra precisa ter conhecimento sobre isso. Porque as pessoas chegam com sintomas, sinais, e ele não consegue entender o que é isso, muitas vezes. E daí é um sofrimento sem, sem fim. Embora a gente já tenha avançado muito. E, em especial, a pessoa é melhor atendida quando tem esse tipo de... de de doença, né? da doença falciforme, no sistema público que no, no privado, porque no público a gente está tensionando e esses profissionais estão tendo curso, tão... no privado ele não tem, porque ele sai da faculdade de medicina sem um amplo conhecimento disso e no privado ele não tem isso, ou se tem, tem de uma forma mais marginal, então é como diz uma amiga, manda para o SUS que ele vai ter mais condições se tiver no meu fósforo, do que se ele for no nosso caso aqui na, na no exemplo de Salvador, se ele for para Aliança então esse é, então continuamos essa atenção continuamos com essas jovens, essas crianças padecendo, na, no, e daí a gente tem que fazer necessariamente um diálogo com a escola em que o corpo docente também desconhece isso e essas crianças acabam sendo vitimizadas nesse, nesse processo porque as pessoas ignoram então essa é uma frente que vocês enquanto parlamentares tem que estar à frente disso tanto no campo da saúde como no campo da educação mas sobre a lei 13.097 de 2015 ela alterou a lei orgânica, essa lei quando vocês Tiverem acesso a ela, ela foi uma lei que foi um pacotão. Muda um monte de coisa de um monte de lugares. A saúde é uma delas, está lá no meião. Então, se você for parar para ler a 13097, você vão ver que tem várias coisas e a saúde está ali no meio. Né? E isso foi articulado, na ocasião, pelo Cunha, que sempre foi apoiado pelos planos privados de saúde. Então ela a nossa lei orgânica ela restringia o capital estrangeiro aos organismos internacionais a essas trocas internacionais a, vinculados à a, a, a ONU a entidades de cooperação técnica agora se abriu ao financiamento o, ao capital estrangeiro incluindo os de possuírem hospitais filantrópicos e uma série de coisas então o importante é se detenham nessa lei Mas a gente já tem Desde a mesma época Tem uma ação de inconstitucionalidade Que está no, no, no Supremo E que, quem está ah, respondendo por essa Ação de inconstitucionalidade no Supremo é a, é a ministra Rosa Weber Desde 2015 Nós estamos em 2020 E a coisa vai andando se a gente pensar nos sistemas de exames laboratoriais, a imensa maioria já está tomada por empresas estrangeiras. Mesmo antes dessa abertura do capital. Agora, ali recentemente, por umas escolas de medicina, eles estão começando a entrar pesado nessa área. Ou seja, nós precisamos estar cientes disso tudo, né? e lidarmos com essa situação. Mas a deputada Jandira Fegali, da mesma, em 2015 entrou também com uma lei a, contrária, né, a, a abertura do capital estrangeiro no SUS. Tudo isso em 2015. Ela foi aprovada numa das comissões a proposta da Jandira Fegali em 2018 e nós estamos em 2020. Ou seja, se também não tiver um processo de base tensionando isto, não avança. É isso que eu chamo a atenção, inclusive dos conselhos, como passar essas informações, divulgar, socializar, para que as pessoas tomem consciência do que está, do que está ocorrendo. dentro como nós estamos constituídos e que foi uma vitória você ter os conselhos o tema que a Cris Brandão traz todos esses contratos a licitação, tudo passou pelo conselho para decidir tudo porque o conselho da saúde é deliberativo inclusive se não foi utilizado se não era para era isso e foi usado para aquilo o conselho tem esse poder Aí vem a outra questão que você traz, dessas representações dentro do conselho, que eu já mencionei rapidamente, anteriormente. Isso é uma disputa que nós vamos ter que fazer. <risos> tem que ir para dentro das conferências, tem que disputar esses espaços. Não tem outra saída. Nós vamos ter que disputar de forma organizada esses espaços. Porque ali são espaços de disputas políticas. Saúde faz parte da política. Então eu tenho que estar tá disputando. E colocando pessoas, formando pessoas, para que ela tenha condições de fazer esse embate porque você vai ter, inclusive, aí respondendo a questão da Iara, da né? você tem as, as associações, os grupos que se nucleiam em torno de determinadas patologias mais sérias e com uma série de demandas, que né? então, elas nucleiam e vão, qual é o grande desafio nisso? Que muitas vezes, quando estão nucleadas em torno de patologias, elas acabam defendendo aquele pedaço dela e perde de perspectiva o conjunto, então, muitas vezes, dentro do conselho, você tem que negociar com esses outros, esses outros grupos que têm legitimidade, estão em cima de uma necessidade, de um interesse, de um grupo, mas que a gente precisa alargar no sentido de que todas as patologias, todas as situações de saúde, elas terão que ser atendidas, porque senão a gente também fica naquela ah, disputa, por farinha pó meu pirão primeiro Isso tem que ser Superado Agora isso é superado com formação Quando se tem um projeto Coletivo que responda às necessidades que as pessoas Efetivamente têm A partir do seu território É um processo O ministério Os estados Muitas vezes fazem cursos De, de formação Né? de conselheiros e conselheiras, mas a gente também precisa estar construindo esses espaços a partir da nossa perspectiva, e, inclusive, até porque a gente tem a questão do, do, de vocês que estão se colocando como parlamentares, né, no campo do legislativo, o, e aí vou fazendo também um fechamento, que é um outro aspecto, nós estamos, né, as bancadas todas, seja no Estado, no, no município, e a gente não disputa o espaço pelo poder. A gente não disputa os espaços. E eu estou falando objetivamente de cargos. Cargos. <risos> Nessas áreas. Tem que disputar. Ainda é dentro dessa política que nós estamos atuando. Então, a gente faz o diagnóstico, faz a pressão, mas o um espaço é para o outro. Não. Nós temos condições de ter gente na educação, na saúde, em áreas que consideramos como importantes e prioritárias, nós temos que disputar a indicação. Porque, sim, eles fazem. Eles e elas, do outro campo, fazem isso. Quando nós conseguimos avançar um pouco mais com a institucionalidade da da política de saúde da população negra, foi num contexto em que se tinha, estou falando no plano federal, tem essas mesmas situações no plano estadual, municipal, como exemplo aqui da própria Denise, né? que foi foi gestora. né Estou ah, falando do plano nacional, que foi aonde eu, eu atuei. né Quando eu fui dialogar com o Ministério da Saúde, imbuída de uma proposta coletiva, porque nós já chegamos com uma proposta, isso fez diferença. Tinha passado por toda a discussão de Durban. Quando a gente se cria a CEPIRI no governo Lula e se tem o Ministério da Saúde, quando eu fui dialogada, eu levei aquele. Tem um que a gente falou Caderninho Vermelho da Saúde. Foi a primeira edição que a gente fez sobre saúde da população negra, uma questão de equidade. A gente já tinha proposta. Então a gente chegou para disputar, tipo, está tá aqui. É assim que a gente pensa. E de um corpo de pessoas, especialistas, acadêmicos, militantes, eu me lembro que uma vez que eu marquei uma reunião com o Ministério da Saúde, e eu posso contar isso porque a gente é muito amigo nesse sentido, o Valcler falou assim, pô, você só está trazendo fera! Eu falei, ah, minha filha, meu time aqui, <risos> discute com vocês assim no pau a pau. <risos> aqui só tem gente que entende do do Mithier tem a militância política, vai ter o conhecimento da... Eles ficaram preocupados, porque não ia ser uma discussão meramente da retórica. Tinha, sim, o discurso político, tinha mas tinha, olha, nessa área, assim, assim, assim, sabe nós já tínhamos isso elaborado, porque isso veio do processo de elaboração da conferência de Durban, em que o Brasil foi o país, né, que teve isso elaborado no campo da da saúde isso é um uma marca nossa uma conquista nossa então a gente foi dialogar tendo uma proposta pensada amarrada com fragilidades e potencialidades mas tinha por sobre o que dialogar e ademais você quando eu fui dialogar a primeira vez com o secretário executivo do Ministério da, da Saúde foi um grande parceiro também, o Gastão Wagner, eu era secretária executiva na CEPIR. Então, em termos de posto, a gente estava na mesma... Óbvio que nem se compara a ser secretária executiva. Dá. Mas do ponto de vista do organograma de funcionalidade da máquina do Estado, eu tinha condições de marcar reunião com ele, com o secretário executivo. E nós descobrimos nesse processo, no caso da saúde, que a pessoa que respondia pelo orçamento e gestão no Ministério da Saúde, dentro da Secretaria Executiva, era um homem negro, que vinha de lutas no campo da saúde coletiva, mas não tinha a discussão racial e foi trazido para o nosso campo. E estava num espaço de poder, porque o maior, os maiores orçamentos da União e era ele que decidia. Então, muita coisa, a gente avançou naquele período porque ele estava com a caneta. E aí termino, quando foi feito o primeiro Plano Nacional de Saúde, embora a legislação fosse de 90, o primeiro Plano Nacional de Saúde foi feito em 2005, 2004, 2005. E a gente inseriu nesse plano o tema de saúde da população negra. As pessoas que o Ministério contratou como consultores para sistematizar, né, depois de toda a roda que teve ao longo do país, eles questionaram o Valcler, mas saúde da população negra? Eu disse, é. Ainda ele falou para mim, Inês, eu falei tudo que vocês falaram para mim, entendeu? Tudo que vocês me falaram, eu falei para ele. Aí eles não ficaram convencidos e convencidos, eu falei, faça, é este o produto que nós queremos. Ele está com a decisão. Ou, se você não tem a capacidade de me oferecer este produto, eu vou procurar outros. Porque ele estava num espaço poder. Isso nós precisamos disputar. Vamos nos eleger sim, mas vamos sentar dentro dos nossos partidos e dizer, nós queremos aquele, aquela, <risos> aquela vaga ali é nossa. Porque são disputas. E a gente sempre age como se a gente, somos o que elegemos, majoritariamente, a população negra elege do centro para a esquerda. Está aqui o exemplo do Nordeste, que não elegeu Bolsonaro. Só que na hora de disputar os, os, os cargos, a gente não entra. Nós vamos ter que entrar nisso. E nós temos gente preparada para isso. E também não pode ser meramente porque é A, porque é B, porque é fulaninho. Isso é a baixa política. Quem é que efetivamente tem um compromisso coletivo e que Durante aquele... Que não vai se deixar cooptar. Porque os encantos são muitos. <risos> tudo é montado para você ser cooptado. O elevador que você sobe. O carro que você tem. Se você é DAS e tal, você vai de um jeito. Se você é DAS, você vai do outro. Um tem carro, tudo tem. O um elevador A. Tudo isso é a liturgia do poder. Que nós temos que diariamente desconstruir. Diariamente. Porque ela é tentadora. Nós somos também sujeitos e sujeitas desse tempo. Nós temos que nos desconstruirmos. Porque nós também temos isso interiorizado. Então temos certo cargo, já não fala com fulano. Não cumprimenta a mulher da limpeza. Não olha para o motorista. Nós também somos isso. Ou a gente enfrenta isso de fato. Ou nós estamos nos enganando e copiando, e fazendo uma cópia mal feita do que pior existe. Então, isso nós precisamos estar tá discutindo, refletindo e é, é, é nessa prática que você está mostrando o novo mundo. É nessa prática que você vai estar tá demonstrando o, o bem viver. É quando for discutir uma política no espaço que você está, tem que sentar junto a moça da limpeza, o vigia, todos eles são parte. Quando eu estou numa unidade de saúde, a unidade de saúde começa com o vigia, que está lá na porta e que não deixa a pessoa entrar. Seja ele terceirizado ou não terceirizado, essa pessoa tem que ser trabalhada. Tem que ser discutido com ela, refletido com ela, porque ele é parte da equipe. Já vi situações que quando vai distribuir o remédio lá na farmácia, eu acompanhando, né? Deixa eu ficar aqui, para saber se a pessoa entendeu o que, que é pra, como é para ter tomado. Isso no processo de, dos estágios de alunos de medicina. Aí chega lá, a mulher que distribui o remédio é que orienta. Porque a pessoa não entendeu o que o profissional falou e quem vai orientar é a moça que está distribuindo, que está pegando o remédio. <risos> E daí vai falar para ela que, ah, não toma tanto, não, descansa, daí você vai encontrar de um tudo. Não toma, não, tem que dar um descanso. Eu estou falando, no caso, principalmente das crônicas, né? Ah, dá um descanso, para de tomar uns dias, tudo vem. Então, é isso. A equipe de saúde somos todos nós. Da pessoa que faz a. A higienização, porque um lugar mal higienizado também é um foco de? de doença. Então, ela tem um papel importantíssimo ali, deve ser considerado como parte da equipe de saúde. E isso a gente realmente precisa desconstruir a forma como nós pensamos. É isso, obrigada. E para mim foi extremamente revigorante, principalmente nesses tempos que às vezes a gente fica meio meio baqueada, Sim. e para mim saber dessa, toda essa movimentação, grupos que eu vim descobrindo pe pelo fato de estar tá, uh, participando dessa, dessa roda, é, me traz ânimos, né? E principalmente de ver que tem uma moçada aí, um povo que tá seguindo em frente. Então, sempre que precisarem, eu estou, estou às ordens.